I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never captain's in space. I won't stop till I hear him say. Oh, oh, uh. vídeo dessa vez, pra vocês Mais um deles, ó Quer dizer, foi pra onde? Foi pra onde? <risos> do nada, mano, e acaba o vídeo, tá ligado? E, rapaziada, atualização Do meu cenário aí, agora eu vou tá mostrando pra vocês E, rapaziada Aqui, ó Vou fechar aqui, calma É uma fechada aqui, calma Calma mano Dá uma fechada aqui Cada é? um destaque na cama Aí, agora a gente acendeu A luz aqui, ó aqui aí. rapaziada primeiramente eu peguei mais um monitor aí aí a rapaziada de devia estar se perguntando na live como que eu fazia para ver os comentários da live ou seja eu jogo eu jogo no videogame eu jogo o ps4 aqui nessa tela aqui e vejo o chat aqui tá ligado e como que eu jogo o ps4 para essa tela tem que usar essa opção aqui, do esse aplicativo do PS4 Muita gente se pergunta como que eu jogo pelo PC, tá ligado? Que eu jogo essa, essa parte aqui Eu uso meio que um mudo remoto, tá ligado? Aqui ó, é pra quem quer saber Aí eu conecto o PS4 daqui lá na sala, tá ligado? Aí fica massa Também comprei esse, micro, esse microfone aqui Eu ganhei de Natal, na verdade É, dos meus pais E ganhei esse daqui porque eu precisava de um microfone aí porque pelo fone, microfone do fone de ouvido não era tão bom assim Às vezes eu uso ele, ele tá aqui ó Se eu conectar ele dá pra usar E às vezes eu uso ele pra usar no PS4 né Então se eu quiser falar com algum amigo não, diretamente no PS4 Eu uso esse, esse... Aqui ficou o PC, eu não tinha mostrado essa, para, essa, essa mesa pra vocês Que essa mesa era da minha mãe, tá ligado? Eu que peguei emprestado ali por um tempo Eu era pra estar tá usando essa mesa aqui, tá ligado rapaziada? Porque... Uma, essa mesa tá meio quebrada, tá ligado Eu não consigo utilizar, é muito pesada Pra usar um monitor Só um monitor já, já fica pesado Então a chance de cair ali Cair as coisas é muito grande E aqui eu deixo meus jogos de PS4 Aqui tem uns um jogos de PS4 E PS2 aqui, pra quem não sabe Eu tenho jogos de PS2 aqui, ó Eu tenho GTA San Andreas, Quest Esse daqui é... Não lembro o nome desse jogo aqui, mas, mas tem ali: é, Grande Alto V3, é o 83, Miss Hor Speed Carbon e o outro aqui que eu não sei também que, que é Metal Gear. Esse jogo aqui eu joguei bastante no PS2. Aqui temos os PS4, Mídia Física e também tem um bastante jogos no PS4. Aqui deu-se meus bonecos, né, o Ted ali, ó. o Senhor Madruga. A... vila do Chaves Ali Também esse negócio aqui do... Negócio aqui do... Do, do relâmpago do Marquinho lá no caos um Que aparece esse posto aqui Vou até tirar aqui Rapaziada, se liga nesse quadro que top, rapaziada Ele até liga os farol, tá ligado? Se aperta o botãozinho ali, ele meio que tem o um LED no farol, mas... Já acabou a pilha, já deve ter... Já acabado a pilha Aqui como todo mundo já viu no cenário Antigo, é... Ah, e ali também eu, gravo, eu gravava às vezes o os vídeos de. De filme, né? Sobre filmes. Ali tem até o quebra-cabeça, né? A maioria, a maioria já viu dos outros vídeos aí. E aqui, ó, eu peguei esse negócio aqui do, do restaurante aí, alemão, muito irado também. Das Coca-Cola antiga Coca-Cola, é, chocolate antigo, um de coisa antiga ali, tá ligado? Aqui tem o Mario, tem um Star Wars. Tem o Star Wars misturado com o Mickey, tá ligado? Que é tipo uma demonstração Do Mickey segurando o sabio Aqui tem... esse daqui é... Esse quadro aqui do... Esse quadro aqui do Yoda é o meu preferido, tá ligado? Esse daqui também, ó Que é o 3D, tá ligado? Muito louco O teclado aqui é um teclado normal, tá ligado? Eu não... Não me... Eu não me perdo muito de comprar um teclado ah Tipo, um teclado da Rede, o um teclado da Logitech Tipo, se eu tiver um dinheiro sobrando assim, até compra. Mas eu não me muito em comprar tecado é, tão caro. Que é a mesma coisa desse daqui, tá ligado? Tu vai pagar tipo 150 reais esse aqui. E no outro tu vai pagar 400 mil reais, tá ligado? Esse daqui eu acho que eu paguei 80 bila, tá ligado? No máximo. Esse daqui é. Esse máximo aqui também eu não paguei muito caro. Deve ter pagado uns cinco... 5. Não, esse daqui deve ter uns 100. Eu não lembro agora. Mas deve ter sido uns 100 reais, tá ligado? Isso daqui uns 50 E rapaziada, esse fone aqui Pra mim, dessa marca aqui, ó G2 G2 aqui, esse fone, esse fone da G2 aqui É um dos melhores marcas de fone Que tem, tá ligado? Mano, ele é muito alto A maioria já viu, tá ligado? A altura dele A maioria já viu a altura E ele é muito bonito, tá ligado? O design dele é muito bonito Aqui tem um como você tirar a luz, tá ligado? Você tira o uso aqui e liga a uso aqui de volta É muito, é muito massa Aí ele vai mudando de cor de noite assim, ele é muito tirado, tá ligado? O, o fone de ouvido E porque, o outro motivo que eu gostei desse fone Foi porque ele não aperta tanto nos ouvidos, tá ligado? O fone da Razer, eu já tive Não que ele seria ruim, tá ligado? Mas eu já tive experiência com o fone da Razer E ele desgasta muito rápido O fone da Razer desgasta muito rápido que a borracha dele não é tão boa, tá ligado? Mas o o, o áudio do, da rede, tipo, o áudio que tu escuta da rede, ele é muito bom, mano. não tipo, é só por causa desse motivo aí que tu compra um, um fone tão caro para desgastar muito rápido, meu. Se daqui eu paguei as é, 200 e pouco, 280 no máximo. E ele é muito bom, tá ligado? Ele compete em, com o fone da Red Dragon, o fone da da HyperX, tá ligado? Ele é muito bom mesmo Eu já tive dois fones da, da G2, tá ligado, rapaziada? Que faz tipo... É... 4 anos eu dei... O fone da G2 era tão bom Que eu não o outro fone lá que eu tive Ele era totalmente verde, tá ligado? Ele era tão bom que eu dei pra um amigo meu Que falei, mano, eu não vou jogar esse fone fora E eu dei pra um amigo meu e tá até o outro lado Com ele, tá ligado? Só que o outro fone, rapaziada O outro fone lá que o meu amigo tinha ele era bem mais alto, tipo, tu podia usar ele sem, sem botar no ouvido, tá ligado? E tão alto que ele era, era pra usar como se fosse uma, uma caixinha de som, tá ligado? E, e muita gente se pergunta, ah, LC, como que você tá escutando, às vezes eu jogo Fortnite na live, como que você tá escutando o cara lá atrás? Porque geralmente eu uso o fone no máximo pra jogo, tá ligado? Pra música e pra filmes e pra... Pra vídeos eu não uso, tá ligado? Eu uso no, no, na metade no mínimo. no mínimo Mas para jogo, pra eu ouvir os caras lá de trás Aí os caras ficam, a galera do, do canal fica se perguntando Como que você consegue ouvir o espaço dos caras? É porque esse fone é muito alto mesmo para jogo, tá ligado? Mas pra filme, pra, pra vídeo ele é normal, tá ligado? Pra música também era é muito bom, ele tem um grave muito bom e isso faz que o fone seja muito bom E essa é minha cadeira rapaz Essa é minha cadeira game Já tá bem desgastada Vou ter que comprar uma nova aqui pra, pra poder utilizar Porque tipo Conforme o tempo ela vai desgastando o couro Tá ligado E vai ficando tipo Meio que dura Ela deita 360 Não É 360 graus porque é deitado 360 graus 360 graus Mas eu não uso muito A A só quando eu tô vendo um filme, uma série assim Que eu fico muito tempo é, sentado, eu meio que deito Mas eu não utilizo muito essa parada, que é a parada aqui, ó para deitar Rapaziada, essa foram a minhas atualizações aí do, do meu cenário aí Tem mais os outros bonequinhos ali Que... que outro, outra, outro vídeo aí eu faço só um vídeo mostrando os bonecos que eu tenho aí Se chama que tio Pigo, né? O nome dos bonecos Quiserem que eu faça um vídeo só mostrando eles é, comenta aí para mim saber e essa foi a atualização do meu cenário aí rapaziada se vocês gostaram comenta aí o que vocês acharam do meu teclado ou do meu fone aí do meu mouse aí comenta sua opinião se você é prefere comprar mouse ou fone cara comenta aí eu prefiro investir num fone caro que seria bom do, do que um teclado que é, às vezes só para mexer ali num tu vai usar mais um fone do que o o próprio teclado tá ligado mas é isso aí rapaziada, tamo junto. Ah rapaziada, esqueci, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Esqueci de avisar aí que eu tô sem o um microfone da câmera, tá ligado? Se tiver um pouquinho de cheado, um pouquinho de barulho externo, é porque eu tô sem o um microfone. Mas é isso aí rapaziada, só pra avisar vocês aí, calma aí que eu tô cansando. Só pra avisar aí, vocês tamo junto, tá fazendo um vídeo aí. Fui.